Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba Alguns meses atrás, no finalzinho de 2020 Eu decidi que eu queria fazer laser na minha barba Pra me livrar dela completamente E com seis sessões feitas, um pouquinho mais da metade do tratamento Eu tô aqui pra contar a minha experiência com a depilação a laser pra vocês Eu vou entrar em detalhes sobre o processo, preço, dor, quanto tempo demora Vou também responder todas as dúvidas que eu recebi nas minhas redes sociais Sobre o processo, desde que eu compartilhei com vocês, né Hoje eu vou voltar no tempo e mostrar pra vocês como é que a minha barba tá Desde antes de começar o tratamento com laser, também vai ter um super zoom, né? Mais tarde vou tirar a maquiagem, colocar um microscópio aqui na região da minha barba e mostra para vocês como é que estão todos os pelinhos. Vocês vão ver tudo, gente. Até os meus poros hoje. <risos> então, se você já quiser conferir os detalhes da depilação a laser e a minha experiência, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e, claro, continue assistindo. você provavelmente já sabe o que é a depilação a laser mas se você não estiver familiarizado basicamente a depilação a laser é um tratamento de várias sessões que como o próprio nome já diz, vai ter um laser de alta potência atravessando os fiozinhos, né, os pelos até chegar no folículo piloso provocando a necrose dele, o retardo do crescimento e consequentemente o pelo vai parando de nascer conforme as sessões forem passando eu escolhi fazer isso porque ter barba era uma coisa que não era um interesse meu e também não era nada útil na verdade era exatamente o contrário, isso só me atrapalhava Todas as vezes que eu vim trabalhar, né vinha gravar um vídeo aqui pra vocês Eu tirava a barba antes de começar a gravar E pra piorar, a minha barba crescia extremamente rápido Se eu tirasse os pelinhos pela parte da manhã Pela parte da noite, eles já estavam apontando na minha pele E no dia seguinte, eles já estavam pra fora Então se eu quisesse gravar um vídeo no dia seguinte Eu ia ter que tirar a barba de novo Ia ter que passar a lâmina Isso ia irritar a minha pele mais uma vez E a textura da minha pele tava piorando Devido à constante irritação, né Que a lâmina tava causando no meu rosto E pra piorar, logo antes do meu tratamento com laser Eu comecei a ter foliculi bem aqui na parte inferior da minha barba se você aí já teve foliculite, você sabe o quão ruim, o quão dolorido é então basicamente, isso foi a gota d'água pra eu querer me livrar de vez da minha barba com vocês contextualizados, eu vou deixar vocês assistindo um trechinho que eu gravei lá em dezembro de 2020 antes de começar o meu tratamento pra vocês terem uma ideia de como é que o meu rosto tava e como é que tava a textura da época e como é que os pelinhos estavam incomodando o meu rosto hoje a gente vai falar sobre um procedimento de remoção de pelos que no caso é a depilação a laser que eu queria fazer na minha barba vou vocês nunca me viram de barba aqui no canal, até porque eu nunca deixo a minha barba crescer, nunca na minha vida. Minha barba cresce muito rápido, o que é um incômodo pra mim, porque eu sempre tiro ela antes de começar a gravar os vídeos. O último vídeo que eu gravei tem dois dias e ela já cresceu isso aqui, pra mim isso aqui já é demais, eu sempre tiro antes disso. E ela cresce bem falhadinha, olha, ela cresce aqui nas costeletas inteiras, aí ela cresce aqui no meio, mesma coisa do outro lado. Bastante no bigode, bastante no queixo e também cresce aqui nas laterais. Ter barba em si não me incomodaria O que me incomoda é tirar ela Porque como eu tiro na lâmina tradicional Acaba causando alguns microcortes que a gente nem enxerga E com o tempo isso pode acabar mudando a textura da pele Deixando ela de um jeito diferente Realmente eu não gostaria disso Eu definitivamente poderia continuar tirando na lâmina numa boa Mas eu quero fazer o laser E eu quero ver o que, que isso aqui vai dar Então eu vou atualizando vocês conforme as sessões forem acontecendo conforme os updates forem rolando Bom, conforme vocês acabaram de assistir no trecho anterior Pior, né? aquele era o estado dos meus pelos antes da depilação a laser se eu não me engano, existem dois caminhos para você poder fazer a depilação a laser o primeiro deles é se consultando com o um dermatologista e você vai fazer as sessões de laser a partir dali ou então você procura uma rede de depilação a laser eu optei pela segunda opção no meu caso ia ser mais rápido e eu tava com muita pressa por causa da textura da minha pele e eu queria resolver isso e começar o tratamento o quanto antes durante esse vídeo, enquanto eu vou falando sobre minha experiência com laser eu também vou respondendo várias das perguntinhas que vocês me enviaram nas minhas redes sociais então caso você tenha perdido a caixinha de perguntas desse vídeo aqui. Corre lá para me seguir e fica ligado para você participar das próximas caixinhas de perguntas para você também participar dos vídeos aqui do canal. Respondendo a primeira dúvida de vocês, é como é o começo, né? De tudo, como é o encaminhamento e etc. Chegando na rede de depilação, eu já fui cadastrado pelo sistema, me pediram as minhas informações básicas, nome completo, RG, CPF, todas essas baboseiras que pedem para te cadastrar em todos os lugares, mas também fizeram uma ficha de saúde para mim. Começaram a coletar várias informações da minha vida e da minha saúde para poder avaliar se eu era Apto ou não para fazer depilação a laser? Perguntam se você tem pelos claros pelo corpo, se você tem hipertensão, se você tem diabetes. Se você for mulher, vão te perguntar se você tá grávida também. Eu só fui respondendo não para todas as perguntas, exceto duas, né? Que foi quando perguntaram se eu tinha tatuagens ou micropigmentação pelo corpo, e eu respondi que sim para as duas. Com tudo isso passado na recepção, já fui direto para a salinha da especialista, que é quem vai fazer o laser em você, né? Propriamente dito, e ela já confirmou que eu tava apto para fazer o laser. Respondendo outra dúvida que vocês me enviaram, é quanto ao valor, né? Quanto foi que eu paguei na depilação a laser? Então, eu fechei um combo, né, nas áreas que eu escolhi. Assim como eu falei pra vocês, eu tava indo buscar a depilação a laser na barba, no rosto. Não sei se isso acontece sempre na rede de depilação que eu fechei, ou se era uma coisa só da época, mas na época em que eu fechei, se você escolhesse duas áreas pra fazer a depilação a laser, você pagava a área mais cara e a mais barata já ficava inclusa no valor da mais cara. Então, eu escolhi pagar 10 sessões completas de laser na barba, né, que foi a área mais cara que eu escolhi, e das Lista de opções que eu tinha para escolher, né? E aproveitar o combo, eu acabei escolhendo as mãos, gente. Então eu também fiz laser nas minhas duas mãos, né? Eu pensei por esse lado do meu trabalho, já que a barba me incomodava quando eu fazia os vídeos de maquiagem, por que não fazer logo as mãos, né? Já que eu também gravo vídeos de esmalte. Então no total, tô aqui com o meu computador aberto, ficou tudo em torno de R$ reais por todas as sessões das duas áreas, tá? O que foi uma surpresa muito legal para mim, porque eu tava esperando desembolsar muito mais e eu também tava esperando que fosse só em uma área, mas com esse combo que eu fechei, né? acabei fazendo duas eu sei que vocês vão ficar curiosos e também já vão perguntar onde é que eu faço laser, né? eu faço na Espaço Laser tá, gente? eu sei que eles são uma franquia enorme pelo Brasil inteiro, esse vídeo aqui não é publicidade e eu não estou te recomendando a fazer na mesma rede que eu faço, tá? eu gostaria de reiterar mais uma vez que eu não sou especialista em depilação a laser, eu não sou formado na área da saúde, eu tô aqui compartilhando a minha experiência com vocês, tá? e eu acho que a dica mais valiosa que eu posso dar pra vocês todos é pesquisar bastante antes de decidir o lugar que vocês vão fechar. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar com isso e não são raros infelizmente os casos de pessoas que são lesionadas e lesadas também fechando pacotes de depilação a laser em lugares suspeitos por aí. Então faça uma pesquisa boa do estabelecimento que você vai visitar da clínica ou do especialista e do dermatologista, enfim tenha muita certeza antes de tomar qualquer decisão, tá certo? Enfim, falando das sessões, todas são basicamente o mesmo procedimento. Você entra na salinha a especialista cobre seus olhos com gás e com óculos de proteção especial, que é literalmente igual com qualquer outro procedimento de laser. Se você já fez processos de laser em dermatologista, é basicamente a mesma coisa gente, não muda muito não. E o processo já vai começando e ela já vai disparando laser contra os seus pelinhos. Com 100% de certeza a pergunta que eu mais recebi é se a depilação laser dói ou dói muito <risos> Então gente, sim e não não porque dor é relativo então ao mesmo tempo que alguém pode sentir muita dor num procedimento, outra pessoa pode não sentir muita dor, mas sim porque eu vou contar pra vocês o que, que eu achei de cada área a depilação laser nas mãos que eu fiz e faço até hoje É a área que menos doeu Eu não sinto dor em um momento nenhum Mas a minha pele fica totalmente avermelhada E toda pipocadinha, gente Parecendo um choquito, sabe? Depois que eu saio do laser E só volto ao normal depois de alguns minutos Então a pele fica bem irritada e fica bem feia Mas não dói Nas axilas, que eu fiz três sessões Que tava de brinde também no pacote Eu não senti absolutamente nada E nem irritou a minha pele também Já no rosto, que é onde eu faço a barba Não irritou, não fica avermelhado nem pipocada a pele Mas é o lugar que mais dói Com 100% de certeza na minha experiência aqui nessas áreas centrais do rosto era até mais tranquilo mas nas costeletas, bigode e cavanhaque, que é onde a minha barba mais nascia dói muito os meus pelos são bem grossos nessa área e gente, sem mentira nenhum e sem exagero também não quero que vocês fiquem assustados nem com medo mas eu senti como se tivesse uma faca atravessando o meu rosto e voltando imediatamente só que sem nenhum corte e logo depois a dor passa mas eu não vou mentir, gente dói muito no meu rosto a especialista me explicou que a depilação a laser funciona por fotocontraste então o aparelho vai avaliar o contraste entre o tom da sua pele e o tom do seu pelo. Por exemplo, os meus pelos são bem escuros, então fica fácil pra ele contrastar né, com a minha pele então ele avalia certinho onde é o lugar que o dispositivo vai penetrar com o laser e vai queimar o folículo capilar pelos pelos da minha barba serem mais grossos nessa área, a especialista me explicou que o laser vai mais concentrado e por isso que dói mais, o que faz completo sentido né gente? Tô vendo aqui que um seguidor perguntou se os resultados demoram a aparecer ou se nas primeiras sessões você já sai com a pele lisa. Então, tecnicamente falando, você sai com a pele lisa porque os seus pelos já vão estar curtos, né? Porque você tem que estar com eles curtinhos para poder fazer o laser. E aí o laser vai queimar os folículos, né? Então acaba que sua pele fica lisa! mas não se engane, você não vai ter um resultado imediato na primeira sessão e seus pelos vão parando de nascer logo a maioria dos pelos da minha barba na verdade continuaram crescendo na mesma velocidade o que eu tava percebendo era que alguns pelinhos estavam meio que atrasados na hora de crescer então cresceu a maioria normalmente e alguns outros estavam mais devagarinho, sabe? o que é sinal de que o laser já tá começando a fazer o retardo nos fios, né? mas definitivamente uma única sessão não vai te deixar liso de imediato, né? gente, meu sonho é que deixasse! ia ser muito menos mas assim, ficar tranquilo sem raspar o rosto eu fui me sentir lá pela terceira ou quarta sessão apenas na primeira, definitivamente não outra dúvida que muita gente tem é quanto tempo os pelos passam sem nascer novamente então isso depende muito do seu corpo da sua pele, dos seus pelos, dos seus hormônios são N fatores e é meio que impossível te dar uma resposta exata de quanto tempo você vai ficar com ele sem crescer mas o meu caso, por exemplo que é um dos piores para depilação a laser né, que eu sou homem e que eu sou jovem que é um dos grupos com a taxa de crescimento de pelos mais mais alta, né? Analisando no geral, pensando por esse lado, talvez fosse difícil apresentar resultados, mas na verdade eu tô apresentando um resultado excelente até o momento. Eu já fiz seis sessões e hoje em dia eu consigo passar uns bons 15, 20 dias sem raspar o rosto. Inclusive, para gravar esse vídeo, eu já passei uns 20 dias sem alguns pelinhos pelo meu rosto, que já, já vocês vão ver em total detalhe, que eu vou dar um super resumo. Mas para mim, 20 dias já é excelente comparando com o meu período anterior, né? Que eu podia passar sem raspar os pelos, que era um dia, dois dias no máximo. Então Assim, né, gente? 20 dias tá muito melhor hoje em dia Outra pergunta que fizeram bastante pra mim É se a depilação a laser é permanente Então, gente, sim e não De novo essa resposta é idiota <risos> Sim, ela é permanente Porque o laser, ele causa um retardo enorme No folículo do seu pelo Mas ela também não é permanente Porque depois do fim do seu tratamento, né No caso, o meu tratamento vai ser de 10 sessões Mas eu acho que isso deve mudar de pessoa pra pessoa Mas geralmente são 10 sessões Enfim, depois do fim do seu tratamento Você tem que voltar anualmente na clínica Pra poder fazer a manutenção do seu laser. Então, não é permanente, não é pra vida toda. Mas ainda assim eu prefiro voltar uma vez por ano na clínica do que ter que raspar minha barba todos os dias, né? <risos> então, pessoal, com as dúvidas mais comuns de vocês já respondidas, eu vou dar aquele zoom que vocês gostam, né? Nossa, estourou tudo aqui. <risos> Pera aí mas eu vou tirar a minha maquiagem, né gente? porque não dá pra dar um super zoom e mostrar os resultados pra vocês com a cara cheia de maquiagem, né? mas só pra vocês verem, eu tô super maquiado e eu tô com os pelos da minha barba aqui olha, tem uns 20 dias que eu não raspo o meu rosto e nessa câmera aqui, que é a que eu gravo os meus vídeos, eu não tenho nenhum problema mas eu vou tirando aqui as makes pra mostrar pra vocês de pertinho como é que elas eram então só pra relembrar, vou deixar uns takes antigos aqui pra vocês enquanto eu tiro essa maquiagem aqui bom, maquiagem tirada e a memória de vocês já refrescada de como é que minha pele tava antes aqui tô eu com o zoom máximo que eu posso oferecer pra vocês nessa lente com a minha pele depois de 6 sessões de depilação a laser na barba lembrando que fazem 20 dias que eu não tiro os pelos do rosto, tá pessoal? Nessa lente pode até parecer que o meu rosto tá 100% liso Porque essa lente principal é que ela não chega tão perto Mas eu vou mostrar pra vocês os takes da lupa do iPhone Que chega bem, bem, bem pertinho mesmo E aí vocês vão poder ver os micro detalhes dos meus pelos E como alguns fiozinhos ainda nascem, mesmo que sejam bem fininhos Como vocês podem ver, alguns pelinhos ainda nascem, olha Bem mais fininhos do que anteriormente Mas ainda nascem um pouquinho Lembrando que isso aqui é o crescimento de uns 20 dias por aí Aqui no meio já se foram vários Vários. No queixo ainda sobraram alguns, tá? Lembrando que eu tô usando aquela função do iPhone que permite o zoom grandão, né? Então, olha. É assim que os pelinhos estão. Uh, gente! <risos> Na outra câmera, eu não sei se todo mundo conseguiu ver Mas nessa aqui, com certeza vocês vão ver Olha só o tanto que tem ali Mas eles são extremamente fininhos, entendeu, gente? Não dá de ver na distância principal da câmera O que pra mim é bom o suficiente Óbvio que esse aqui não é o resultado final da depilação a laser Assim como eu já expliquei pra vocês, né? Aqui tem o bigode Que também era uma área que nascia bastante Hoje em dia é uma das áreas que eu acho que mais deu resultado E no geral tem um outro pelinho que resiste Eu vou tirar um pouco do zoom pra não ficar tão tremido, né, gente? mas enfim, tem um outro pelinho que resiste mas que com o tempo está sendo cada vez mais atingido pelo laser como vocês podem ver, a maior parte da minha barba nem cresce mais já com metade do tratamento feito ainda tem alguns pelinhos que estão resistindo né? assim como vocês viram no iphone mas definitivamente eles estão muito mais finos e discretos do que antes tanto que nessa câmera aqui eles quase não são perceptíveis e se eu quisesse gravar um vídeo ou fazer uma maquiagem com o rosto desse jeito aqui não seria um problema assim como vocês viram que eu tava usando a mesma que agora é pouco, né eu sei que nesse vídeo eu foquei bastante na barba mas não vamos esquecer também das minhas mãos né? que eu fiz exatamente o mesmo número de sessões da barba eu sempre faço junto eu não tenho trechos específicos gravados de antes do laser porque eu não planejava fazer nas mãos né? mas basta vocês voltarem em qualquer outro tutorial antigo meio de unha eu vou incluir aqui pra vocês verem que a minha mão ela tinha uma quantidade boa de pelos né? igual a mão de homem geralmente tem e agora o um pouquinho que cresce ainda um pouquinho nessa região aqui olha, é bem mais fininho e bem mais Discreto do que era antigamente, que os meus pelos eram bem grossos e bem óbvios, né? O que nasce é bem fininho e bem discreto em pouquíssimas áreas das minhas mãos, então eu acho que eu tô tendo um resultado excelente até o momento. Vou dar o um zoom do iPhone na mão também, né? Que eu sei que vocês vão querer. E olha só, aqui tá a minha mão numa distância normal, né? Vocês conseguem até ver os poros mais do que os pelos, mas no super zoom vocês conseguem ver que eles ainda nascem, só que na distância normal vocês conseguem perceber que eles são super fininhos. Deixa eu tentar focar. Gente, gravar sem tremido, né? esse tanto de zoom é muito complicado então peço perdão, mas não há muito que eu possa fazer e com essa lente do iphone aqui que eu acabei de mostrar pra vocês é basicamente o zoom máximo que eu posso oferecer pra vocês eu não acredito que eu consegui chegar mais perto ainda do que isso então agora que vocês já viram tudo de pertinho, a olho nu e cru eu vou voltar pra gente finalizar o vídeo juntinhos e eu passar um pouquinho mais de informações pra vocês então pessoal, essa aqui está sendo a minha experiência com a depilação a laser né? nas seis primeiras sessões é um conteúdo diferente aqui no canal mas que eu senti a necessidade de compartilhar com vocês porque é uma coisa que tornou a minha vida mais prática e que eu tinha muitas dúvidas antes de começar o tratamento e eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo também pode ter dúvidas então se vocês gostaram desse vídeo, avalie ele aí embaixo deixando o seu like se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal tem vários vídeos falando de maquiagem unhas, agora tem de laser também né tem alguns vídeos compartilhando projetos especiais enfim, gente, se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai amar esse canal inclusive, gostaria muito de agradecer vocês, porque nessa semana nós chegamos a 150 mil inscritos eu tô muito feliz com esse marco, gente muito, muito, muito obrigado por estarem aqui comigo confiarem no meu trabalho me apoiarem me seguindo aqui no canal, gente fico muito, muito, muito grato e dito isso, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais considere me seguir no Instagram, Twitter e TikTok nessas plataformas eu posto vários conteúdos extra que nem sempre chegam aqui no canal é onde também eu respondo várias dúvidas de vocês tô sempre conversando com vocês pelos comentários, pelas DMs tô pedindo perguntinhas pra vocês enviarem nos vídeos assim como eu esse. dessa forma a gente pode interagir vocês podem até participar aqui dos vídeos também então corre pra me seguir nas minhas redes tudo em arroba comenta aí embaixo se você já fez depilação a laser se você tem curiosidade, o que, que você achou deixa tudo em detalhes aí que eu quero ler tudo e eu tenho certeza que vai ser muito útil pra quem estiver assistindo esse vídeo com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you!